Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Leva-me Além do Toque no Altar. Esse aqui é um pedido que estava sendo feito já há um tempo, né? Muitos alunos pedindo e hoje eu estou aqui atendendo, ok? Música em Ré maior. E antes da gente ir para a introdução, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? Introdução vai ser aqui, tá? Ré maior, ó. Sobre o Ré vai ser ó, Ré, vai tocar ele desse jeito Aí vai fazer ó. Beleza Vai cair no Sol aqui E vai fazer Ré com quarto E Ré depois sol com baixo e lá, e cai no ré de novo. Aí faz de novo. Cai no sol aqui. Aí depois aqui ó. Ok. Vou fazer bem devagarzinho. Vamos lá? Então, ó, sobre o Ré. Si aqui ó, e lá tá William quais são os acordes da base? São é Ré, para tá vendo? É lá com Dó sustenido, Sol, Ré com quarta, Ré, Sol com Lá. Lá com Dó sustenido tarará, Sol Aí depois vai vir Sol com Si e Lá, beleza? Então a introdução trabalha em cima desses acordes, tá? Volte o vídeo várias vezes, diminua a velocidade pelo player do YouTube E você vai conseguir tocar essa música, que ela não é muito nível iniciante não <risos> Beleza? Vamos lá? Aí entra aqui a parte cantada, render a Ré, Adoração, Lá com Dó Sustenido, E derramar, Si menor. Meu, tá? Ó, meu, vamos ver se não sai Si menor com baixinho lá de nem nesse piano virtual, né? A perseguição, né? Meu, tá? Então, ó, até voltar que até me perdi. Ré, Render a ti, Adoração, Beleza? Lá com Dó Sustenido, Si menor, E derramar menor com baixinho Lá Meu Ser Sol Aí depois vem aqui Ré com Fá sustenido, Mi menor É o que Meu coração Lá Sol Deseja Toda Toda, né? Toda manhã né? Tá? Mi menor Lá Aí vai ter uma passagem aqui que vai ser Sol com Si, Lá com Dó sustenido, aí cai no Ré de novo. Te imaginar, é, me inspirar, ré, é, lá com Dó sustenido, né? Sol pra te dizer. Seguro Sol. Estou apaixonado. Lá com baixinho sol. Cada vez mais. Fá sustenido menor com sétima, por ti, si menor, si menor com baixinho lá, mi menor, senhor tu és incomparável, ré com Fá sustenido, sol, seu teu nome é maravilhoso, sol com lá e lá. Até aqui, tá? Então, eu vou meio que cantar aqui. E segurar os acordes para vocês verem os tempos, ó. render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja. A todos. é dedilhado. Ela vai ficar aqui, ó, reinteratim. A, a doração e de Estou apaixonado cada vez mais por Ti, Senhor, Tu és incomparável. Vou passar pra vocês agora, tá? Chegou aqui, ó Teu nome é maravilhoso Aí agora vai vir, ó Sol com Si Leva-me Então, é, Leva-me A ah, Cai no Ré, desse jeito Tá? Agora aqui vai ter que ter um pouco de jogo de cintura, hein? Ó. Cai aqui Tá vendo aqui ó? É Ré Lá com baixinho em Ré tá ó? Aí depois sol com baixinho em Ré é, Lá com baixinho em Ré tá? Então ó Ré Lá com baixinho em Ré Sol com baixinho em Ré Lá com baixinho em Ré. Beleza? Vai ficar ó. Leva-me além. Fazer devagarzinho, leva-me além, beleza? É onde que eu parei? Cadê? É leva-me além, leva-me ré com faz tenido, tá? Além vou passar pra vocês, tá? Vamos lá, ó. É dificil essa parte, hein? Vamos pegar do leva-me além, né? Engasgando. Leva-me além. Leva. Le no ré com Fá sustenido Além O Sol tem que ser aqui, tá? Além Aí faz Tá vendo? Isso aqui, ó É um Ré com baixo em Sol, tá? Ó. Aí faz Beleza? Até aqui Eu vou cantar direto, ó, Tocando Leva-me além Leva-me além A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Beleza? Vamos ver tudo isso então Leva-me Vou ficar repetindo até vocês pegarem Além Éva, a além. Beleza. Ré fá A um nível Mi menor. Tá? Deixa eu me achar que eu já me perdi todo. Mais profundo. Ré fá De intimidade. Sol. Contigo, ó Senhor. Lá. Aí vai vir Sol com Si, Lá com no Dó sustenido, tá? Até aqui. Esse contigo, ó Senhor, dá pra fazer aqui, ó. Tá? Dá pra fazer essa frase, tá? Ó. A única um mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Vou fazer devagar agora, ó. Tá aqui no Lá, desse jeito você vai fazer, ó. Tá vendo? O sol com Si aqui, ó. Tá vendo? Lá com Dó sustenido, tá? que são notas de passagem que eu ensino lá no curso, né? Beleza? Aí, daqui, deixa eu me achar que eu tô todo perdido aqui. Ah, mas de intimidade contigo, ó Senhor! Aí vai fazer, ó. Leva-me de novo, tá? A lei. Então, você deve estar tá achando que tá confuso porque repetiu os acordes. Realmente repete, tá? A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Ó Leva-me além Entendeu? Não vou fazer as notas de passagem para você poder visualizar ó. A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Volta, Leva-me além e Aí repete a frase Leva-me além Beleza? Deixa eu ver pra onde que eu vou Que a minha Faltou um récord então Leva-me além A segunda, essa, tá? Leva-me além. Aí o ré com fá sustenido, né? Que a minha vida flua mais da tua unção. Um Sol, Sol com Lá, mais do teu poder. Aí aqui vai ficar uma cotona. É, ele vai ficar fazendo Ré Tipo assim, ó. Sol com baixo em Ré, tá? Você faz o Sol com baixo em Ré do jeito que você quiser ó. Pode ser assim, ó Aí vai depender de você Se você quiser fazer assim, ó Tô dando umas ideias aqui, ó Vai ficar uma cotinha assim, tá? Ele vai ficar ministrando, tá? Tem umas frases de piano Mas eu não vou passar não Porque é muita coisa tá? tava até tirando, tá? Mas é um monte de coisa aí, vai dar muito trabalho Aí, na hora dele voltar, é, ele vai fazer render a ti, tá? Então, é mais o teu poder. Aí vai cair no render a ti. Vai repetir tudo de novo Render a ti, adoração E derramar meu ser. Beleza? Daqui vai fazer Deixa eu subir a letra aqui é, Daqui vai fazer a música toda Vai cantar leva-me além Tudo de novo Só que agora o leva-me além Ele vai terminar diferente Vai fazer é, Leva-me além Leva-me além A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Leva-me além Leva-me além Vai mudar. Ó. É, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Isso aqui é pra poder voltar, tá vendo? Ó, lá, solta o Si, lá com Dó sustenido, aí volta tudo de novo, tá? É, a segunda vez vai terminar igual, tá? É que a minha vida, que vai ser a única parte que vai mudar. Que a minha vida flua mais. Da tua unção, mais do teu poder vai entrar aquela ideia da administração, tá? Da -ra -ra -ra -ra -ra. Aí, pra terminar, ele termina falando: Quero ir além. Vai ser Sol com Si, Lá com Dó sustenido e Ré. Quero ir além. Tá bom? Isso aqui não é uma música muito fácil de tocar, não, tá? Então, assim. Eu recomendo que você escute bastante, que você também tenha um nível um pouquinho acima do iniciante, tá bom? Por quê? Porque tem um monte de coisa aqui, tá? Então, se você está muito iniciante, você vai ficar confuso para tocar essa música, tá bom? Lembre-se de diminuir a velocidade. Essa cifra eu vou deixar aí na descrição, tá? Ela não está na apostila com 125 louvores, mas eu vou disponibilizar a cifra para vocês aí, tá bom? É, deixa eu ver, acho que é isso. Tá? Hum, não é impossível, não. Eu queria aproveitar o ensejo, tá? Ensejo, hein? Ó, falando difícil. É, eu queria ler aqui alguns nomes que eu queria mandar um abraço. Aí, pessoas que comentam os meus vídeos, como o Valmir Aparecido, tá? Um abraço para você. A Ingrid Boixá, tá? Deus abençoe você. Wesley Carvalho um abraço Wesley deixa eu ver Rosimeire Tramontim um abraço para você o Lucas Canieri do Nilson né sempre comentando aí uh, Leni é, Lenny tá um abraço para você o Cláudio Moisés tá inclusive é ele ele tá pedindo leva a minha lenha aqui ó Cláudio Moisés então seu pedido foi atendido tá Ó, oh, nem tinha lido ainda o teu comentário Vou até curtir aqui, tá? Pedindo pra tocar, <risos> pra ensinar Leva-me além, é bem esse tutorial aqui, hein? Um abraço pra você, Claudio Moisés Deixa eu ver Newton Smith Um abraço pra você um, O Aldo Matias Um abraço Deixa eu ver O Edmar Moreno, um abraço Deixa eu passando mais Kelvin Godoy, um abraço pra você Hum, deixa eu ver, o Arthur Cavalcante, tá? Deus abençoe você. Gabriel Ruben, tá? Deus abençoe você também. Cleusa Rosalina, Deus abençoe você. O Guilherme Silva, também um abraço, tá? Deixa eu ver o Geraldo Batista, um abraço. Rosane, Rosane Brunoro, um abraço para você. Luri da Costa, um abraço. Hum, deixa eu ver, esse aqui o nome é muito difícil. Léo Costa tinha um nome gigante na frente. Um abraço, tá? O hum, José Lucas, um abraço para você. Miguel Pereira, Deus abençoe você, tá bom? Hum, deixa eu ver, o Matheus de Oliveira, um abraço. Maria José, um abraço. Eu vou lendo aqui, ó. Pedro Emanuel, um abraço para você deixa eu ver o que mais João de Souza Pereira um abraço Pastor Newton tá aluno meu aqui um abraço Alan Botelho um abraço o André Moraes, tá um abraço para você Isa Silva Deus abençoe deixa eu ver o Miguel Pereira Deus abençoe Roberto Lima um abraço para você também tá bom João Silva um abraço para você Hum, deixa eu ver quem mais Elaine Gallery Um abraço para você também, Elaine Will Maia, um abraço Deixa eu ver, gente, quanta gente aqui, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos passando Vamos passando aqui Edson Gomes, um abraço Hum, bom, eu vou parar por aqui, tá? Você comenta o vídeo e no próximo vídeo eu vou mandar um abraço pra você também, tá bom? Só quem comentar nesse vídeo aqui, hein? Tá bom? Comenta aí, que aí no próximo vídeo que eu gravar, aí eu vou citar teu nome também no vídeo, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Espero vocês também lá no curso de teclado online. Link na descrição, tá bom? Link da apostila dos 125 louvores cifrados na descrição. E também a cifra dessa música, desse tutorial, na descrição, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!